Seja bem-vindo a mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Atletismo por Clubes, no que respeita à primeira divisão, realizado mais uma vez no Expo Centro de Pombal, Federação Portuguesa de Atletismo, a ter necessidade de assentar a reais nesta terra importante do centro de Portugal, relativamente próximo de Leiria, que vai sendo uma das associações de ponta no país. Primeira prova, a disputar-se de 60 metros para o lado masculino. Presenças de Yasaldos Nascimento pelo Benfica, equipa totalmente favorita para ganhar a competição no que respeita ao lado masculino. Depois, David Lima pelo Sporting e Souza pelo Braga. Paulo Gomes pela Senhora do Desterro, Miguel Cabral pelo girassol Ramos Catarino, Wilson Martins do Vidigalense, André Simões do Clube de Atletismo de Ceia e Tiago Vieira do Núcleo de Atletismo de E asaltos Nascimento procurava o mínimo para os campeonatos da Europa da pista coberta a disputar dentro de uma semana... Em Praga, a Capital Checa ganhou a prova com um excelente resultado, igualou o recorde pessoal com 6 segundos e 72 centésimos, mas o mínimo ainda não fora conseguido. Nesta prova, David Lima, do Sporting Clube de Portugal, foi segundo, com 6 segundos e 88 centésimos. Eddie Souza, do Sporting de Braga, terceiro, com mais 1 centésimo, 6 segundos e 89. Segue-se a prova feminina dos 60 metros, presenças de Carla Tavares pelo Sporting Clube de Portugal, Joana Carlos pelo Juventude de Carla Gama pelo Sport Lisboa e Benfica, Rute Limpo pelo Juventude Operária de Monte Abraão, Cristiana Cunha pelo Senhora do Desterro, Jéssica Necto do Maia Atlético Clube, Sónia Marques do Sporting de Braga, Sara Neves do Grecas, Clube de Vagos e da Associação de Atletismo de Ávore. Carla Tavares vai sendo a melhor portuguesa na velocidade nesta temporada, ela no ano passado estabeleceu o seu recorde pessoal com 7 segundos e 40 centésimos e dominou a prova praticamente desde o o tiro de partida, como vamos ver, uma vitória que era anunciada e que se concretizou rapidamente. Uma partida também muito boa por parte de Joana Carlos, uma disputa equilibrada para o segundo lugar, já que para o primeiro não houve rival para Carla Tavares, que ganhou com 7 segundos e 51 centésimos. Praticamente 3 décimos de vantagem sobre as suas rivais. O segundo lugar acabou por ser partilhado. Joana Carlos e Carla Gama ficaram com o mesmo tempo até aos milésimos. 7 segundos, 79 centésimos e 1 um milésimo, dando portanto um segundo lugar totalmente partilhado. O Ruto Limpo foi quarta, apenas a 2 milésimos das posições de prata. Seguiu-se a prova masculina dos 1.500 metros, grande favoritismo para Emanuel Rolim do Benfica, um atleta em grande progresso na época passada e detentor da melhor marca portuguesa deste ano. Ele, de resto, esteve na disputa da possibilidade de obter mínimos para os campeonatos da Europa de pista coberta de Praga. Ficou com o seu melhor tempo na temporada com 3, 44, 40, 3 minutos 44 segundos e 40 centésimos em Ghent, na Bélgica, nesse meeting internacional a 7 de fevereiro. Aqui arriscou um pouco numa corrida bastante tática, que vai sendo seguido por Rubem Silva do Juventude Virigalense, João Brás do Sporting do Portugal, Sérgio Deixeira do Cucugeis, Luís Mendes do Senhor do Testerro, Nuno Lopes do Ceia, João Bernardo do Girassol e Ricardo Val do Sporting de Braga. João Brás fazia aqui a sua primeira prova do ano realmente a sério, era um rival interessante para Emanuel Roli, nesta marcação dos atletas do Sporting aos do Benfica, o que na verdade acabou por não impedir o Benfica de vencer todas as provas destes campeonatos nacionais na vertente masculina. Aqui o ataque de Manuel Rolim à entrada para a última volta, aqui a pista coberta, como saberão os nossos espectadores, corresponde a 200 metros, com terminal muito forte de Manuel Rolim para ganhar uma prova tática e bastante lenta, à exceção destes metros finais com o tempo total de 3 minutos, 52 segundos e 26 centésimos aqui durante esta prova, ao contrário do que aconteceu nos campeonatos de Portugal, em que Emanuel Rolim foi surpreendido por Paulo Rosário, não houve a tentativa da obtenção de mínimos já para os campeonatos da Europa. Vitória clara do Benficaista, João Brás manteve o Sporting no segundo lugar, com 3 minutos, 54 segundos e 38 centésimos. Rubén Silva foi o terceiro, com 3 54, 68. Seguiu-se a prova feminina dos 1.500 metros, o Sporting tinha Joana Costa, uma antiga atleta do Sporting de Braga, que tinha um recorde pessoal estabelecido ao ar livre de 4 minutos, 21 segundos e 81 centésimos em Welva, em Espanha, no mês de junho de 2010. Uma nova aposta do Sporting no meio fundo. Pelo Vida estava presente Micaela Lopes, depois Susana Godinho pelo Benfica, Elsa Gomes pelo Braga. Ana Ribeiro pelo Maia, Andréa Santos pelo Joma, Andréas Jesus pelo Senhor do Desterro e Patrícia Oliveira pelo Grecas. Joana Costa teve uma prova bastante fácil, não teve que arriscar uma corrida tática, ganhou com 4 minutos, 36 segundos e 12 centésimos, 4 segundos praticamente adiante de Micaela Lopes, 4'40'18' e 18 para a atleta do Vida Galense, Susana Godinho foi terceira com 4,4176. Salta em cumprimento do lado feminino, estamos com o China Max do Sporting Clube Portugal. Portanto, aqui a é portuguesa há um par de temporadas, depois das suas raízes africanas. China Max que se tornou a segunda melhor portuguesa no salto de comprimento indoor o ano passado, ao atingir 6 metros e 40. Este ano ainda não chegou lá. Teve aqui uma boa prova que lhe permitiu bater apenas por um centímetro para o terceiro lugar a Veiga, do Juventude Vidigalense. Ingliense. 6 metros e 11 para a Sportinguista, 6 metros e 10 para o recorde pessoal de Evelisse Veiga, na terceira posição. No entanto, a vencedora foi quem se esperava, Teresa Vaz Carvalho, já campeã nacional na época... Na precedente e campeã portuguesa uma semana antes, viria a saltar mais 5 centímetros do que fizera aqui mesmo em Pombal nesta jornada, atingindo os 6,29 metros e melhor marca portuguesa da temporada para a atleta do Benfica que persegue participações importantes este ano, que quiçá mesmo uma presença nos mundiais de Pequim venha a ser possível ao longo da temporada de ar livre para esta filha de antigos grandes atletas portugueses Joaquim Carvalho, barreirista e dardista trazinha Vaz, recordista nacional ao seu tempo do lançamento do dardo. No lançamento do peso, o triunfou quem se esperava. Falamos da atleta número 1 um do disco em Portugal após a retirada da Teresa Machado, precisamente, esta lançadora Irina Rodrigues, do Sporting Clube de Portugal, a confirmar de facto a sua progressão a todos os níveis e em parâmetros que também são importantes para o lançamento do disco, Irina Rodrigues que lança em rotação, como vamos vendo, conseguiu atingir um recopsoal por larga margem, 15 metros e 30, por uma vitória, por bem mais de 2 metros, sobre a brasileira Frances de Serra, que representava o Juventude Vidigalense. 12,75 para a Frances Serra, Teresa Silva do Sporting de Braga foi terceira com 11,69. Irina Rodrigues está em forma, claramente para o avançar da temporada e centrar da sua atenção no lançamento do disco. Satisfação por um recorde pessoal de muito boa valia. Não é vulgar termos lançadores de disco, mesmo ao mais alto nível, a fazerem marcas tão boas no lançamento do peso. Salto o comprimento para os homens marcava a última oportunidade deste atleta chegar ao mínimo para os campeonatos da Europa de pista coberta. Ele estava com 7,79 metros e 79 de marca nos campeonatos de Portugal uma semana antes e aqui precisava de ganhar um centímetro em relação a esse resultado, para além de precisar de ganhar a prova, obviamente, aqui ao lado do, do Carlos Veiga, atleta do Sporting que se tem destacado imenso no triplo salto na presente temporada. E a apresentação de outros atletas, que competiram Miguel Marques pelo Vidigalense, Sérgio Silva pelo Sr. Doutor Isaac Lopes pelo Ceia, Bruno Pinto pelo Girassol, Tiago Vieira pelo Geis, Armando Santos pelo Sporting de Braga. A prova foi boa, houve quatro atletas acima dos 7 metros, Sérgio Silva ficou no lugar número 4, 7 metros e 2, Carlos Veiga fechou o pódio, 7 metros e 24 metros. Miguel Marques esteve francamente bem, 7 metros e 36 para a segunda posição, mas ninguém conseguiu aproximar Marcos Chuva, o problema para o segundo melhor saltador português de todos os tempos no comprimento, apenas atrás do recordista Carlos Calado, foi que o mínimo ainda não chegou, apesar de todo o apoio nas bancadas e dos colegas prova, numa imagem bonita mostrando que acima de tudo o atletismo é um desporto individual, é certo que estamos aqui em campeonatos de clubes e há clubes que fazem fortes apostas, sexo a sexo, nas suas secções, mas... É um desporto individual, sobretudo, e interessava aqui que Marcos Chuba pudesse chegar ao mínimo para Praga. A minha competição não foi, não foi como eu esperava. Um, como disse há pouco, a minha vida não tem sido fácil. Um, uh, Encontro-me num processo de, de motivação que, que tem que acontecer aos poucos, porque, como disse, isto não tem sido fácil por vários motivos. Uh, tenho tido dificuldade em conciliar a vida académica com o desporto de alta competição. do facto de ter tido uma lesão um, e, e ter que recuperar de uma lesão, o facto da Federação não me ter convocado para o Campeonato da Europa, não vou dizer que não, porque isso foi um fator uh, desmotivante e, e, independentemente, não estamos a, a pôr em causa se é justo ou não. Mas o facto de não me ter convocado um, afetou-me. E, e, e tudo isto junto tem sido um processo difícil uh, desde há, há alguns meses para cá. E pronto, o que eu posso fazer agora é simplesmente não desistir e, e continuar a lutar e, e é assim mesmo. A vida é feita de altos e baixos. Isto é um baixo e vou continuar a lutar por altos. Marco Chuva era a imagem da desilusão. 7,62 metros e não chegaram, mas haverá outras oportunidades para este excelente atleta iniciado nos Salesianos de Manique. Próxima prova em ação, Salto com Vara, uma das disciplinas coqueluche do atletismo português na atualidade, em grande parte também devido a este jovem, o Diogo Ferreira, atleta do Benfica, que competia mais uma vez com o recorde nacional Edi Maia a representar o Sporting e os dois, com uma vantagem enorme sobre todos os outros participantes. Estiveram aqui o Luís Silva pelo Senhor do Desterro, Gonçalo Lopes pelo Ceia, Miguel Lopes pelo Vidigalense, Filipe Lara Ramos, o filho do crónico presidente da Associação de Atletismo do Algarve, aqui a representar o Sporting de Braga, Samuel Leal pelo com Gonçalo Acheco pelo girassol Ramos Catarino. Edi Maia era o favorito, logicamente, embora nos embates com o Diogo Ferreira, sobretudo a partir da temporada de ar livre do ano passado, muitas vezes os resultados tenham sido favoráveis ao varista do Benfica, que ano passado atingiu 5 metros e 67, é bom não esquecer, passou a seguir o segundo melhor varista de Portugal de todos os tempos, só atrás de Edi Maia. Edi Maia conseguiu passar 5 metros e 25, mas esta marca não foi suficiente para vencer a competição. Ele que Tal como o Diogo Ferreira já tem marca de presença nos campeonatos da Europa. Aqui um salto curioso, sob o olhar de de Pombal, naquela histórica pintura de Van Loo, tão divulgada em Portugal, obviamente, e não só em Portugal. Diogo Ferreira acabaria por agarrar a vitória. Enfim, isto é ultrapassar 545 metros e com muita clareza, confirmando de uma forma bastante constante. E, portanto, demonstrando que se encadinha para os campeonatos da Europa, em condição... De esperar, talvez aceder à final não será tarefa fácil, num contexto europeu em que o salto com é uma disciplina muitíssimo forte. Em todo o caso, vitória na prova para o Tata do Benfica, é de Maia segundo Terceiro lugar para Luís Silva, do Senhor do Desterro, com 4'35, marca que foi partilhada com Gonçalo Lopes, na quarta posição. Das duas séries de 400 metros femininos, repescamos a primeira, uma favorita única na figura de Cátia Azevedo do Sporting Clube de Portugal. Depois, a presença daquela que vai ser a segunda portuguesa da época de pista coberta, Andreia Crespo, pelo Senhor do Estero. Também estavam presentes Dorote Évora, pelo Benfica, e Leslie Delgado, do Juventude Vila de Galense. Leslie Delgado, que esteve a durante muito tempo em Inglaterra, fez marcas interessantes, muito pouco uh, reveladas aqui em Portugal, em 400 metros, 800 e 400 metros barreiras. É um regresso que se saúda, porque faz falta ao atletismo português, quanto à vencedora, salvo condições anormais, não havia grande dúvida que seria Katia Azevedo, de facto usufruir de uma magnífica forma logo na temporada de pista coberta. Katia a derivar para a corda após os primeiros metros de prova, para passar aqui aos 200 metros completamente destacada já, finalizou de novo abaixo de 54 segundos sem a mínima pressão, 53 segundos e 92 centésimos para a Sportingista, atleta que Completa 21 anos durante a presente temporada. André Crespo foi segunda com 55,98. Dorota Évora fechou o pódio. O fez 57 segundos e 17 centésimos. Como vemos, diferenças muito grandes entre todas as quatro centistas nesta jornada. E as altos nascimento não conseguiu o um mínimo para os campeonatos da Europa na prova dos campeonatos propriamente dita, mas a Federação Portuguesa de Atletismo organizou provas extra, como sempre é habitual fazer-se nestes certames, dado que havia aqui uma presença alargada de fortes velocistas. E, de facto, esta era a corrida número 4, acabou por ser a corrida, não diremos da sorte, porque nada se consegue no atletismo com sorte, pode-se ter um salto com sorte ou um lançamento feliz, mas quanto à velocidade pura, nada pode acontecer por sorte. E as altas conseguiu ganhar, foi convincente, conseguiu bater Carlos Nascimento que vem regressando e Diogo Antunes e com 6 segundos e 70 centésimos obteve o desejado mínimo para os campeonatos europeus de Praga. Exatamente a justa, era a marca pedida, novo recorde pessoal por 2 centésimos, Carlos Nascimento fez 6 segundos e 78, ficou 5 centésimos do seu recorde pessoal obtido antes de estar lesionado no ano de 2013, Diogo Antunes também procurou os mínimos europeístas ao longo desta época. Foi terceiro com 6 segundos e 80 centésimos. Estou um bocado, um bocado atrasado na minha vocação, Tive alguns problemas uh, para chegar aqui. Uh, Sinto que feito esta marca na semana passada, mas competi muito pouco. Como têm visto, semana a semana as coisas têm, têm evoluído. Sei que vou, se tudo correr bem, vou chegar muito bem ao, ao campeonato da Europa. E, e espero conseguir melhorar bastante esta marca. E estou bastante feliz por ter conseguido. Se eu correr 60 também dá para ir à final no Campeonato da Europa. Agora não sei se vou conseguir correr, porque hum, acho que faltam algumas coisas. Não sei se tenho tempo suficiente para, para trabalhar, mas vou, vou trabalhar todos os dias para conseguir fazer isto e com o muito mais descontraído que, que atingi o objetivo, que era lá estar. Um dos momentos realmente grandes dos campeonatos foi a prova de 60 metros barreiras, uma competição em que João Almeida poderia procurar o um mínimo para os campeonatos da Europa, embora as provas precedentes não o dessem muito próximo desse desidrato. Marca fixada em 7 segundos e 78 centésimos. João Almeida estava nesta final na companhia de Hélio Vaz do Ceia, Luís Fernandes do Girassol, Ricardo Lima pelo Braga, Ricardo Mendes pelo Vidigalense, pelo Sporting Ruben Conchinho, João Bento pelo Senhor do Desterro e Jorge Santos pelo Cucugeiros. Também que isto, aqui é o recorde nacional dos 110 metros barreiras ao ar livre, desde essa cita magnífica dos campeonatos da Europa de L5 em 2012, esteve lesionado na sequência desses campeonatos durante muito tempo e também primacialmente durante toda a época de 2014, mas vem regressando em excelente plano. Ele foi campeão nacional na semana precedente, embora com 7 segundos e 96, tenha ficado muito longe do mínimo para os campeonatos da Europa, aqui teve uma prova espetacular. João Almeida foi realmente brilhante, passou um progressivo éle Vaz, conseguiu vencer por larga margem e os cronómetros ficaram parados em 7 segundos e 75 centésimos, Segunda marca portuguesa de todos os tempos, recorde pessoal e mínimo para os campeonatos da Europa. Um resultado sensacional que faz regressar o filho de Pedro de Almeida, infelizmente já falecido, o antigo grande recorde nacional do salto em cumprimento, a um plano de evidência total. E aí o teremos em Praga, nos campeonatos da Europa, felizmente. De grande satisfação por um atleta que passou o seu mau bocado e que agora vê recompensada toda a sua dedicação ao atletismo, mesmo em condições, e falando de profissão, por vezes, nada fácil. Sim, foi muito confiante a semana toda, e já tinha falado isso com o meu treinador, acreditávamos sempre que ia dar certo e nunca, nunca, nunca nada, por isso não vacila. Pensar fase a fase e, e, e tentar ir passando com bons resultados até chegar à final, se for possível, e bater o recorde nacional, que tem sempre a atacar. Seguimos para outra prova que teve resultados magníficos, um conjunto de... Prestações de alto nível nos campeonatos, triplo salto mais um duelo entre Susana Costa, agora com as cores do Benfica e Patrícia Mamona, ambas atletas já com marcas mínimas para a presença nos campeonatos da Europa de Praga. Susana Costa não esteve tão forte como nos campeonatos de Portugal, daí que tinha perdido por uma margem maior para Patrícia Mamona. Esta faria a sua terceira melhor marca da carreira em pista coberta, foi nos 14,36 e, e 14,26 obtidos o ano passado. 14 metros e 10, um resultado que é o melhor português da época, uma das melhores marcas europeias do ano e que deixa Patrícia Mamona com fortes esperanças para os campeonatos europeus. Se bem que ela, prudentemente, diga com razão, primeiro vai pensar na qualificação e depois então poderá traçar armas como vista à final. Outro regresso que não é totalmente de agora, mas é uma imagem relativamente nova, Sara Moreira com a camisola do Sporting Clube de Portugal, o novo clube que ela abraçou na sequência da finalização praticamente da equipa de atletismo feminina do Maratona Clube de Portugal. Sara que fazia aqui uma competição que relembrou quando há dois anos se sagrou campeã europeia de pista coberta nestes mesmos 3 mil metros, já estava grávida, viria a ter o seu filho no final do ano, Sara foi para a frente desde o tiro de partida e praticamente em contra-relógio viria a realizar uma prestação muitíssimo boa. Aqui mais próxima dela, Silvana Dias, prometedora fundista do escalão jovem que agora cumpre a sua segunda temporada como sénior e que veio do Várzea para o Benfica para a presente época. Depois também uma polaca pelo de Vidigalense, Emília Cumos. Wanda Ribeiro estava pelo Grecas, Andréa Santos pelo Joma. Margarida Dionísio pelo Senhora do Desterro, Cátia Costa pelo Maia e Marta Martins pelo Sporting Braga. Marta Martins, de resto, até foi uma inesperada última classificada uma prova que começa a ser curta para quem se dedica cada vez mais às distâncias de estrada. Sara Moreira ganhou e em contra-relógio total, ela que vai aqui com uma volta de avanço sobre todas as rivais, viria a fazer marca mínima para os campeonatos da Europa de pista coberta. 8,56, 83. Excelente resultado, mostrando que está em plena condição, dado que se encontra em volume de treino elevado para preparar a Maratona de Londres. E por essas razões, mesmo perante a especulação que se manteve em relação à sua presença nos europeus, Sara declinou a presença nos campeonatos da Europa, embora certamente com alguma pena sua, considerando que não estaria exatamente nas condições ideais para defender o título conquistado há dois anos. Salto e altura, mais uma página importante destes campeonatos, com um novo recorde nacional para a categoria de sub-23, ou seja, de esperanças, a cargo de Tiara Pereira, que tem estado realmente espetacular, tinha igualado o recorde que o Paulo Conceição estabeleceu para esta faixa etária o ano passado, 2,16 metros, agora se juntou mais um centímetro, transpondo 2,17 metros. E a marca portuguesa do ano, vitória sobre um veterano regressado em bom plano, Romano Goli do Sporting foi segundo. É 10 centímetros de Tiago Pereira, Ricardo Mendes do um Vizigalense, terceiro com 2 metros e 3 centímetros. Uh, não tão satisfeito como podia sair se tivesse alcançado os 22, que era a marca que, que me motivava para saltar mais alto e mais alto, mas é, já é muito bom ter chegado ao recorde, não vou ser ingrato com a marca, estou satisfeito, mas não satisfeito de todos. Voltamos a uma prova de volta à pista, 200 metros para o setor masculino com a presença por parte do Benfica de Arnaldo Abrantes, o doutor Arnaldo Abrantes, já sabia, durante muitos anos estudante de medicina, um brilhante aluno, agora já é em terceira sua profissão principal, mas continuando ligado ao atletismo. Ele que é o recorde nacional de pista coberta com 21 segundos e 2 centésimos, marca feita no ano de 2009. relembre se que esta disciplina já não faz parte do programa dos grandes campeonatos devido à diferença que produz o ajustamento por pistas, nomeadamente, à maior dificuldade em fazer bem a prova em pistas interiores. Arnaldo Abrandes estava aqui confrontado com David Lima pelo Sporting, André Simões pelo Ceia. E o cabo-verdeano Gracelino Barbosa por senhor do ter isto na série número 2, que seria a principal. A série número 1 um ganha por Edi Souza do Sporting Braga com 21 segundos e 95 centésimos. Permitiu a Edi Souza ficar no terceiro lugar no conjunto da competição. David Lima, residente na Grã-Bretanha, talentoso atleta, acabou por não conseguir deter Arnaldo Abrantes, mesmo saindo de uma pista mais exterior em relação ao benfiquista. Arnaldo ganhou com 21:44 Melhor marca do ano, David Lima, segundo, com 21 segundos e 55 centésimos. Depois, então, Nédia Souza, ao ganhar a primeira série com 21 segundos e 95, ficou no terceiro lugar quanto à pontuação para os campeonatos nacionais que se aproximavam da sua conclusão. O lançamento do peso para os homens continuou o nível brilhante das provas em Pombal. Sanko Arnoldov tinha sido a grande surpresa dos campeonatos de Portugal ao vencer um regressado Marco Fortes, lançando 19 metros exatos. Pois bem, este português de raízes búlgaras conseguiu aqui um despacho ainda melhor, 19 metros e 19 e o mínimo europeu ficou só a 11 centímetros. Essa é que é a verdade para este Tsanko Arnaudov, que ainda é muitíssimo jovem para lançador, 23 anos na presente temporada, grande recorde pessoal, Continua a ser o segundo melhor português, de sempre em pista coberta, e é um atleta que, se tudo correr com a normalidade das coisas, o que no desporto de alta competição, por vezes, é difícil, mas se tudo correr, como todos desejamos, em breve estará na casa dos 20 metros. triplo salto foi outra das três provas que se mostrou notável. Nelson Évora havia sido campeão nacional no registro, menos assertivo, depois de também o comprimento desta vez fez um concurso espetacular, abriu com 16 metros e 93, segundo salto a 17 metros e 14, e o terceiro a 17 metros e 19, melhor marca europeia do ano, apenas a 4 cm da liderança mundial do norte-americano Marcus Dandy, que já saltou a 14 de fevereiro, 17 metros e 23, e um resultado que ele não fazia em pista coberta desde 2008, e não fazia tão longo, desde os mundiais de DaeGu 2011, contando com as marcas ao ar livre. Eu queria saltar acima dos 17, Hoje consegui fazê-lo por mais do que uma vez. Era o mais importante isso. Ambicionava o recorde nacional, mas vai ter que ficar para o Europeu. Estou a fazer uma preparação direcionada para, para Pequim. Só estou a querer voltar a, a ser constante nos saltos a de dos 17 metros, para me sentir cada vez mais à vontade. Um, alguns de nós técnicos, como podem, podem ter visto, eu começo ali a meio da rampa, tinha que me adaptar aos primeiros dois, três passos da corrida. Uh, depois conseguia, conseguia um, um, um, fazer uma boa cadência de, de corrida, mas o salto em si estava a, estava a correr bem e estou satisfeito por isso. Mas eu acredito que, que consiga disparar muito brevemente para, para cima do recorde nacional e esse é o meu objetivo e que saia no Europeu. Entretanto, disputaram-se também os campeonatos nacionais da 2 Divisão. Vitória para o Clube de Campismo de São João da Madeira no setor masculino com 81 pontos e meio, seguido da Escola do Movimento do Porto com 76 pontos e do Grupo de Atletismo de Fátima com 73 pontos. Nas senhoras, vitória da equipa do Grupo de Convívio e Amizade nas Donas da região de Castelo Branco com 74 pontos. O Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça foi segundo com 70 pontos. Terceiro lugar da Escola do Movimento, somando 69 pontos. Primeira divisão, domínio total do Benfica. 14 provas, 14 vitórias, 4 títulos consecutivos, soma agora a equipa da luz, ali com o capitão Marco Fortes, o mais forte de todos, logicamente o capitão. Marco Fortes é essa figura de proa do atletismo português e europeu. 112 pontos para o Benfica. Surpresa para o segundo lugar, Juventude Vidigalense de Leiria a superar o Sporting por 1 ponto, 75 pontos a 74. O Ceia foi quarto com 56 pontos. Gira só o quinto de 52 pontos. Braga, 6 com 48 pontos. Senhor dos terros, sétimo 46 pontos e e o Cucujens na oitava posição, 39 pontos É algo para o qual trabalhámos também neste último ano, mas eu penso que mais importante do que ganhar, que é sempre importante, é toda a demonstração de bom atletismo que foi aqui evidenciado. Resultados excelentes, mais atletas a fazerem mínimos para o europeu, recordes nacionais, a melhor marca do mundo, Nelson Nevre, uma postura incrível de toda a equipa que se determinou motivada por todos e muito incentivada, quer pelo capitão, quer por todos nós, uh, em que não bastava ganhar, portanto havia que alterar um bocadinho a história, fazer história. Tentámos algo que parecia a partida quase impossível, 14 provas, 14 vitórias, conseguimos e penso que isso é que eleva e transforma a quantidade na qualidade do nosso trabalho. Portanto, estou muito orgulhosa, estou muito feliz com todo o empenho de todos uh, e muito agradecida pelo apoio que a nossa direção tem dado. No lado feminino, vitória Prata do Sporting, duas vitórias em 14 provas. A equipa Sportingista somou 109 pontos e meio. Ganhou largamente adiante da Juventude Vidigalense, que também aqui surpreendeu a equipa do Benfica, neste caso, para a segunda posição, 77 pontos e meio para as leirienses, contra 76 pontos das Lisboetas. A Associação Cultural Recreativa da Senhora do Desterro foi quarta com 66 pontos, da a operária de Monte Abraão, aqui na região de Lisboa também, 52 pontos e meio, no lugar número 5, Sporting de Braga sexto com 45 pontos, o Maia Atlético Clube sétimo com 38 pontos e meio, o Grecas ficou na derradeira oitava posição, somando 36 pontos. Como se esperava, festa verde e rubra, neste caso passando das mulheres no sentido masculino, ou rubra e verde, se viemos dos homens para as mulheres, Portanto, há 20 anos que o Sporting vem liderando ah, ah, o, o atletismo nacional no setor feminino. Ah, o facto de ter, ter coincidido com... é, é mesmo, é mesmo só uma, apenas uma coincidência. Ah, ah, o, o trabalho que tem sido feito nos últimos anos apontavam para neste momento e durante mais alguns anos, esperemos uma, que sejam longos, que, que sejam de domínio completo da, da, da, da equipa feminina do Sporting. Ante a minha presença e a minha chegada, apenas foi uma coincidência com mais um título, este especial, como eu já referi, por ser o vigésimo. Campeonatos a terminar em vitórias coletivas esperadas, mas, como referi, o atletismo é um desporto individual, sobretudo, e houve aí grandes marcas, dois mínimos para os campeonatos da Europa de Pista Coberta, seriam três se a Sara Moreira quisesse participar, grandes resultados e, sobretudo, acima de tudo o resto, o grande regresso de Nelson Neves à classe mundial.